Oi pessoinhas, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Sena, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu começo um especial junto com a Keila Groto, que é o um especial hashtag Cachos Sem Fronteiras. A gente vai fazer um especial com vídeos bem legais, com temas semelhantes. E vocês podem assistir tanto aqui no meu canal quanto no canal dela. Vou deixar aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha, verem os vídeos que ela está fazendo, os vídeos do nosso especial. E hoje, pra abrir o nosso especial, a gente decidiu falar sobre a nossa relação com o nosso cabelo cacheado. A Keila, ela não passou pela transição capilar porque ela nunca usou química. O cabelo dela sempre é, teve natural, então ela sempre utilizou o cabelo cacheado. Ao contrário do meu caso, porque eu passei muito tempo alisando meu cabelo. Se vocês olharem meus vídeos mais antigos, vocês vão ver a época que eu usava a chapinha, que eu usava a escova progressiva. Então, eu passei muito tempo com cabelo alisado. Tem três anos que eu fiz o meu Big Shop, que é o grande corte depois da transição capilar. E desses três anos pra cá, muitas coisas mudaram em relação à minha autoestima e a minha relação com o meu cabelo cacheado. O primeiro ponto é que muita gente diz assim, ah, teu o cabelo cacheado dá muito trabalho, é muito complicado, porque tem que finalizar, porque tem que revitalizar, porque isso, porque aquilo. E eu tendo a experiência de ter tido o cabelo alisado e agora com o cabelo cacheado, pra mim... Eu prefiro mil vezes meu cabelo atual, porque apesar de ter todo o trabalho, de você é, finalizar, de revitalizar, eu não tenho 10% do trabalho que eu tinha quando alisava meu cabelo. Porque eu precisava, além de ir ao salão a cada três meses para poder aplicar o produto, passar aquele dia inteiro com aquele monte de coisa na minha cabeça, fumaça, chapinha, e puxa, e passa produto, e não sei o quê. Ainda tinha o fato da manutenção, porque apesar de eu alisar meu cabelo no salão, eu dava chapinha em casa, e quem usa o cabelo alisado sabe que qualquer gotinha de umidade, qualquer chuva, qualquer suor... Fazer academia com cabelo alisado é um sofrimento porque praticamente todos os dias você vai ter que passar chapinha no cabelo. Sem falar que estraga muito o cabelo. Então hoje, depois que eu fiz minha transição capilar e que eu tô com meu cabelo natural, é, eu posso fazer exercícios todos os dias, é, que no outro dia eu dou uma revitalização, meu cabelo tá ok. Eu não preciso me preocupar, tipo, se tá úmido porque... É, meu cabelo vai ficar bagunçado, se vai chover, vou ficar desesperada. Eu sou muito mais tranquila hoje, eu me, eu me sinto muito mais bonita hoje com o cabelo cacheado do que antes, porque eu me sentia muito segura de qualquer fiozinho que estivesse cacheando, qualquer pingo de chuva, uma nuvem, qualquer coisa me deixava assim já desesperada, porque o cabelo é desmanchar, e hoje é... Depois desse processo todo, da transição, hoje tem dias mesmo que eu passo três dias sem pentear o cabelo e saio com o cabelo cacheado e as pessoas elogiam. Então hoje eu me sinto muito melhor do que antes quando alisava o cabelo, mas Quero ressaltar que isso é uma, é uma coisa que tem que vir de você, então não adianta você fazer a transição capilar porque tá na moda, porque cacho tá na moda, porque as famosas estão com cabelo cachado, porque todo mundo usa cabelo cachado, porque tem que vir de você. Então tem gente que prefere o cabelo alisado, não tem problema em relação a isso, você faz o que você quiser com o seu cabelo, mas é, isso não pode ser uma imposição de que porque todo mundo está usando você tem que usar. E isso também não quer dizer que se amanhã eu acordar com vontade de fazer uma chapinha no meu cabelo ou de dar uma alisante no meu cabelo, eu não preciso ser cacheada pra sempre. Mas hoje eu me sinto muito bem assim como eu tô. Então se você tá aí nessa dúvida, se faz ou não faz a transição, se você acha que as pessoas estão impondo que você tem que fazer a transição, você tem que fazer porque você quer, se você estiver com vontade, se você acha que você vai ficar bonita, se você estiver no meio da transição e achar que não quer mais, que dá trabalho, dá alisante, passa a chapinha, faz o que você quiser. E se você gostou do vídeo, dá um joinha para ajudar na divulgação, comenta aqui embaixo se você já passou pela transição, se você tem vontade, se você está na transição, o que, é que você está sentindo e até o próximo vídeo, tchau!